Boa tarde, bom dia, bom dia, não sei, meio-dia né, meio-dia e agora. Pô, não almocei então meio-dia. Não, não, pera, é, é bom dia. E aí, galerinha, hoje já dá bendita greve geral. povo manifestando. Povo não, vamos ser bem específicos. Os sindicatos manifestando contra a reforma da previdência. Sindicatos sempre vinculados à esquerda, que era a direita. No caso partidos PT, PDT, a galera aí e aí, pronto, melhor oposição é re, reclamando da reforma da Previdência que vai aumentar o tempo de, de contribuição para 45 anos. A mulher só tem que trabalhar a vida toda. Acho que o único brasileiro que vai conseguir se aposentar é Maísa, aquela CBT que começou a trabalhar com que 3 anos de idade. Ela, ela vai conseguir se aposentar, graças a Deus. Menina, menina de sorte. Véio. E aí... É, a única categoria que não parou foi os rodoviários, obviamente. Como os sindicatos se comunicam, se você para todo mundo, inclusive o rodoviário, não tem como o pessoal ir pra rua manifestar, né? Por exemplo, organizaram a manifestação no Iguatemi. É, e... Iguatemi não é uma área residencial. Logo, pro pessoal chegar em Guatemi, tem que pegar um ônibus. Ninguém vai pegar um Uber, um táxi para ir para testar, depois voltar. Então, rodoviários não pararam, no meu ponto de vista, justamente por causa disso. Tem que rolar essa comunicação, né? E aí, paralisação 7 horas da manhã. Frente do Guatemi e vários outros pontos da cidade. Depois, acho que às quatro da tarde vai parar de novo no Campo Grande. Do é, Guatemi parou e foi em direção à paralela, travou tudo. O do Campo Grande, não lembro onde é que vai, acho que vai em direção à, à Praça da Sé. Provavelmente pega ali a Sete, Então, assim, hoje é um dia ruim pra andar em Salvador. Aqui tá tranquilo, eu acho que justamente por falta de carro por falta de retorno de outros carros, né? Aí é o que acontece. Deve estar uma merda aquele Guatemala agora, travado. Mas a gente tem que trabalhar, né? Tem que entregar um projeto. Tem reunião amanhã no cliente, para discutir o que foi feito. Então. Retado, veloz E aí eu tenho que adiantar alguma coisa hoje Não dá pra passar em branco não eu queria trabalhar de casa, mas tá tudo pronto na máquina do trabalho, velho. Não rola, velho. Aí fudeu, né? <risos> fudeu. Pereira 2, ó. É helicóptero, é sinal que tem putaria. Pereira tem radar móvel. No Rave. Olha como está tranquilo isso. Isso é normal? Nem um pouquinho. Bom, tomara que não esteja travado. Tomara, tomara. Opa, opa, opa, redução rápida. Será? Acabou? Herou. Oh, Glória. Nada, nada, nada, parece cinco da manhã. Bom, isso aqui é reflexo que já tem muita coisa parada na cidade. Pra isso aqui tá vazio, tem muita merda aí travando tudo, os carros não conseguem chegar aqui. Bom, mas de qualquer modo... Como diria naquele filme de tropa de elite, né? É, cada cachorro que vai mostrar a caceta. <risos> Eu tô atrasado, mudei meu horário, agora eu tô pegando 10 da manhã, saindo 8 da noite. Pra mim é muito melhor. eu sou uma criatura noturna. Só consigo estudar e fazer as coisas à noite. Então, 7 da manhã pra mim é, é, é bom se chega no trabalho cedo, se sai do trabalho cedo. 5 da tarde eu saía, via o sol ainda Só que o que acontecia? Chegava em casa e não fazia nada Não conseguia dormir porque eu não tenho disposição pra dormir cedo E eu ficava enrolando, enrolando, enrolando, enrolando E perdia meu dia Quando eu tomava a iniciativa de ajudar a fazer alguma coisa já era 10 da noite 10 da noite não dá Eu tinha que dormir meia noite para poder chegar descansado Aí velho, troquei Peguei meu, meu 10 da manhã de novo, muito, mais, muito melhor, muito prático. E agora estamos felizes novamente. Vamos ficando por aqui, galerinha. Um abraço pra vocês e tchau, tchau.